Três de disco trabalhando lá. Tem duas artes e cinco pins na minha coluna. Não consegui andar. O problema psicológico, tô com o problema é controlado também. Remédio para dor direto. Entrei lá boa, tá aqui, ó. Alejado dos meus dedos, tá aqui, ó. Eu perdi a visão. Pois o direito tá bonificado. E eu tenho monovisão agora. Eu era ativo. Teve dia que você chegou a trabalhar 36 horas seguidas. Ah, isso aí era constante. Eu trabalhava 48 horas seguidas. E não era assim dizer não. Era ininterrupta. Dormia não. Já dormia mentindo, Dormia não. A operação nossa era carregar as barcaças de soja e milho. O plantão todo é, é só carregando balsa. Tira uma, coloca outra. Tira uma, coloca outra. Enquanto não dá problema no equipamento da Cajio ou no equipamento da Bertolini, a, mão, a gente não para. A gente não trabalha com transporte de carga. A gente trabalha com transporte de sonhos. E quando a empresa enxerga o valor disso, o nosso trabalho fica muito melhor. Como manipula esses carros? É manual. Eu poderia te mostrar aqui um, um vídeo aqui do, do, do... Um braço com uma barra de ferro, você vai girando ele até apertar os cabos de aço. Um movimento repetitivo, ele vai destruindo tudo. Falando em cuidado, esse é o princípio básico do nosso trabalho. Cuidado com o planeta e cuidado com quem convivemos diariamente. Você comer em pé não dá tempo de comer, comer em cima de pó, o pó da sua é antigo que é muito veneno. Tem gente que passa na sua rica, a gente nem sabe. Essa é uma empresa que prima pelos bons relacionamentos. Tem muito desvio de função, assédio, é muito isso aí, entendeu? Muita intimidação. Alberto Bertolini e a Cargill são duas empresas ricas. Não precisa disso. Persegue os funcionários, eles mandam pedir as contas, peça as contas. Tem um monte de gente no portão aí é, querendo trabalhar e você fica criando problemas. Afinal, o seu sucesso é o nosso também. Cargill. Juntos prosperamos. <risos> Rapaz, se eu fosse falar no português bem claro mesmo, isso aí é como se fosse um escravidão, não é só chicote, não. Né? É dever do empregador que está previsto na Constituição reduzir os riscos inerentes do trabalho. Então, essas medidas de proteção, elas têm que ser pensadas os riscos têm que ser avaliados e previstos. E uma vez previstos no plano, que é um papel, esse papel tem que ser colocado em prática. E eles não te fornecia equipamento de para tu trabalhar, o EPI, cinta, esse tipo de coisa, nada. Se a gente quisesse, eles falavam, se você quiser, você vai ter que comprar. Nem luva eles fornecia para a gente. Quer? Quer uma prova? Tá aqui, ó. A prova aqui, ó. Tá aqui, ó. Entrei lá, ponta tá aqui, ó. Alejado dos meus dedos. Perdi a acessibilidade dele aqui, eu não sinto ele aqui. Esse aqui tem um pino aqui dentro de ferro. Esse aqui também tem pino de ferro dentro. Esse meu dedo aqui enrolou, que ele chegou aqui, ó. Isso aqui foi um acidente de trabalho. Mesmo assim, eles falaram que eu não tinha direito a nada. Tá aí, ó. Eu entrei lá bom e saí aqui, ó. Sofrem problemas desde problemas físicos, né, problemas psicológicos e até mesmo a convivência familiar. Eu falo que são problemas é, enormes, sem precedentes, não tem como mensurar. Tem muito aqui dentro. Eu tive até que passar por psicólogo. Não consigo dormir à noite. Eu me acordo toda hora espantado. Não, não fiquei mais normal. Estava trabalhando a 19 horas já, direto. Quando o operador do Pi acionou os cabos para a balsa andar, ir para frente, o cabo ficou preso na defensa do Pi, onde estava estragado. No local onde eu tinha o meu trabalho na CIPA, eu tinha feito relatório há mais de seis meses e a empresa não tinha consertado e o operador do Pi tinha puxado muito o cabo, né, tensionado muito e ele ficou muito preso. Quando ele saiu, quando ele soltou, ele deu uma lambada muito alta subiu e pegou na minha, a minha cabeça com um capacete e saiu rasgando, quebrando o óculos, quebrou o meu nariz e atingiu o meu olho. E olha onde eu botar sangue, pé. Caí daqui e vai direto E aí eu comecei a botar sangue e fui jogado é, uns três metros longe do local que eu estava e perdi a visão do olho direito. 2015, que eu fiquei afastado pelo INSS, eu continuo trabalhando e fazendo as mesmas funções, levantando peso, o médico e até o juiz falou, eu me lembro ainda, que evitar peso levantar cabos de aço. O perito falou isso, porque pode se agravar e levar novamente ao processo é, de hérnia ou então ficar em cadeira de roda. Nem sempre o trabalhador consegue demonstrar tudo aquilo que acontece com ele e realmente acaba prejudicando na demanda. Ele se acha intocável, por ele ser grande, ter um corpo jurídico muito grande. Desculpa eu falar, mas esses caras devem ter alguma influência dentro dos tribunais, porque não é possível a primeira instância, o juiz da favorável, segunda já dá que tu perdeu tudo, não dá para entender. Independentemente da atividade econômica, independentemente do interesse político, as normas trabalhistas elas têm que ser seguidas, e as normas de saúde e segurança do trabalhador têm que ser seguidas à risca. Né? Estamos lidando com vida. Hoje eu estou com um câncer por causa dessa situação emocional. né? É uma coisa que você não controla. É terrível. Então, eu estou numa situação muito difícil. Eu tenho uma filha que... Desculpa aí. Eu tenho uma filha que sofri do coração e, e perdi ela. Eu acredito que isso acelerou o problema que ela tinha de coração e ela eu ia falecer por me ver dessa situação sem dinheiro. Eu não estou pedindo nada da empresa eu só quero o meu direito trabalhista. Acerta com a gente, né, e deixa a gente andar pra frente. Ele tá preso, né? Ele tá preso. Ampicilina por dor no joelho e na coluna, Dor flex, que eu me acompanha no bolso direto, que é pra mim, às vezes, dor muscular, ela relaxa o músculo. De clofenaco, de sódio, que é pra coluna e dor no joelho também. Entendeu? Tá aqui, ó. A, a minha recompensa que eu tenho da Bertolini, e pra justiça ter uma clareza melhor, tá aqui, ó. Eu falo pra minha esposa, quando eu passo naquela ponte. Eu não tenho nem assim coragem de olhar para o porto deles. Eu quero me desviar, porque realmente quando trabalha tantos anos numa empresa, algo de bom ficou. Por mais que tu saia, de ali não ficou nada de bom, nem lembrança.